Detetives Ninja Seja bem-vindo a mais um vídeo eu tô aqui com um, um código secreto do New Club Ping E não é Club Ping Brasil Clica aqui em desbloquear Inters, Desbloquear códigos As bagulhadas né? uhum, uhum, As bagulhadas até travou aqui Então, gente Eu não sei porque tá em inglês, né? Club Ping é louco da cabeça Aí você vai... O código secreto é Freewood É aquela camiseta... É, tem azul e tem verde É a camiseta que todo mundo conhece Que todo mundo usa, todo mundo tem É mais como eu disse no outro vídeo É mais rodada do que Maracanã no dia de Copa A Crataca vou entrar aqui pra se ela Num bons eu sempre entro no bons gente Assim, não tem muita Que isso? O que acontecendo? Tem código Esse daqui não é um código novo É um código secreto Ok, eu não tô conseguindo clicar no meu pinguim. Tudo bem? Alô, boa tarde. Uhum, uhum. Vamos aqui procurar. É bem fácil procurar. Eu sei que é uma camiseta. É um item para o corpo. Entendeu? Então vamos aqui. Okay, já encontrei, gente. Ah, eu também tem pouca coisa aqui, meu Deus, que pobreza. Pouca moeda também. É, deixa eu retirar essas coisas aqui da frente. Esse aqui também, esse é um Sai Puff também Com esse chifre de corno Chifre de corno Supremo, lindo Mas aquele chifre é bem bonito, né? Chifre de unicórnio É um Puff unicórnio, né? Então essa daqui é a nossa UK Rodley Que é inglês Né? Eu sou bilingue É essa camisa escondida um item bastante básico Uma porcaria, você não nem usar, né? Eu posso ser encontro no catálogo ou não, né? Mas esse índice não é raro, ele é mais rodado. Aí entrou alguma coisa no meu olho, eu vou encerrar aqui. Uhum, uhum. Tá aí, tá acontecendo a festa, eu já vi vídeo sobre isso e sobre o um novo código do meu Clube Pingo que teve.